Oi pessoas, então, essa é nossa nossa videoaula, nós vamos discutir o desenvolvimento cognitivo de acordo com um autor bem essencial para a psicologia da educação, que é o Jean Piaget. mas eu não vou começar assim, eu até dei já, eu e os meus spoilers, né, porque eu não devia dar spoiler para vocês, eu já, já adiantei o nome, vocês acreditam nisso? Porque eu queria falar de um, de um pardal albino hoje, vocês já ouviram Pardal Albino? Depois vai aparecer aí um Pardal Albino para vocês. Esse autor que eu, que eu estou discutindo hoje, ele é um grande pesquisador, né? Antes de tudo. E... O que, que ele tem a ver com o Pardal Albino, né? Com 11 anos, o, o Piaget, ele já fez um artigo, gente. Lá para escola, né? O, o, o Piaget é, é suíço, né? E... E, enfim, ele, ele morava em Nechatel, né? E, e ele, ele já estava pesquisando, né? Ele, ele uh, uh, observou um pardal albino, enfim, né? E ele encontrou esse pardal albino, né? Ele relatou como era esse pardal albino, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que assim, às vezes a gente pensa, não. É fácil, chegou rápido né, a, a determinadas conclusões, ou é, ah, não deve ser tão difícil pensar uma teoria. Pensem que o Piaget, né, ele viveu muito tempo até 80 anos e se não me engano, foi 80 anos que o, o Piaget viveu e muito menos do que o Vygotsky, por exemplo. Né? Mas pense que ao longo de toda a carreira dele, ele, né, o quanto ele, ele foi produzindo, foi pensando, né? E essa curiosidade já, já desde a infância dele, né? E da importância, então, da gente trabalhar com essas questões uh, de curiosidade infantil, de aguçar essa curiosidade infantil, né? E, e, e outra questão que traz do, do Pardal Albino, né? Desse primeiro artigo do Piaget, é de, da observação, né? O Piaget tem todo um método que é o um método clínico, que é todo um método de observação e interação com as crianças também. Então, acho que o Pardal Albino aí deu um, um start bem, bem importante para esse grande autor que é, que é o Piaget. Mas, se vocês quiserem mais informações, vão lá na internet, vocês vão ver que tem bastante coisa sobre o Pardal Albino do, do Piaget, isso em 1907, gente. Né? Uh, é importante contar outra coisa. Estamos aqui no nosso programa de fofoca Piagetiano, né? Uh, que o Piaget ele casou em 1923, né? Com a Valentine e ele teve três filhas, né? Uh, a Jaqueline, a Luciene e Laurent. Gente, olhem aí, eu acho que o Laurent não é, acho que é um menino. Ou são três meninas? Vou até olhar a foto, eu tenho uma foto aqui. Depois vai aparecer aí pra vocês as fotos dele com a família, né? Não, são, eu acho que é duas meninas e um menino. Mas vocês confiram, tá? Ai, tô dando a fofoca falsa ainda, né, gente? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é assim, né? Uh, a importância que tiveram os filhos, né? O quanto ele, as, as pesquisas dele, né, e essa parceria com, com a esposa e que, que estava com essas com essas crianças, o, o quanto as pesquisas dele se basearam nas observações nas, nas observações dos filhos, né? Então outro movimento, né, da infância dele, da pesquisa, enfim, e esse movimento que ele tem com os, os filhos, né? e, e eu imagino a grande experimentação da casa dele, né? E agora posso falar para vocês, porque eu também sou mãe, né? E do quanto a gente acaba mesmo, a gente lê muito sobre os autores, estuda, né? Eu li muito, eu estudei muito Piaget, eu observei uh, muitas questões do, do Piaget na, na, na prática, nas escolas, enfim, mas o quanto com a minha filha eu consigo ver muito mais elementos do que o, do que o Piaget traz. Né? Então, vocês também aí, se não tem filho, tem sobrinho, tem filho de amigo, tem os, as crianças e os adolescentes, os adultos de vocês aí da escola, né? uh, e do quanto eles nos inspiram também, né? porque às vezes parece que a teoria está lá longe e nós estamos aqui, mas isso tudo está muito junto, e é assim que tem que estar. Né? A teoria ela tem que nos possibilitar fazer uma leitura da realidade e uma interferência nessa realidade. Mas depois vocês vão buscar lá dos, de todas as fofocas que eu dei aí do Piaget, viu? Então, o Piaget é... Ah, ele morreu com 84 anos, tá, gente? Ele viveu de 1896 a 1980. E eu achei que ele era 80 anos por causa de 1980. Não, mas ele morreu com 84. Então, veio mais quatro aninhos além do que eu disse pra vocês lá no início. E pensem, o Vigotski que viveu 37 anos só. Né? Então, o Piaget teve uma vida bastante longa, né? deixou bastante discípulos também, né? com muitos estudos. Ele foi uma pessoa que produziu muito, muito, muito mesmo né? ao longo da, da sua trajetória. Mas busquem lá, acho que é sempre bom. Né? Estudar Piaget é sempre muito bom. Ele traz muitos, muitos elementos para as nossas práticas aí, né? Então, é, é, é essencial assim, essa, essa, essa carreira, né? e ele, ele trabalhou em diversas universidades europeias, enfim, né, gente, é, é importante dizer que ele fala de linguagem, ele fala de pensamento, é, ele nos ajuda com as questões da matemática, né, das operações matemáticas, a questão do desenvolvimento moral da criança, então sempre vale uma, uma retomada aí dos, dos estudos do Piaget. Mas eu vou falar um pouquinho de como... Né, da, da importância, na verdade, acho que talvez seja um dos temas que vão, vocês mais vão ver. Se vocês colocarem na Piaget, no, no Google, vai ser os estágios de desenvolvimento. Né? E, ou seja, né, a, a importância que, que tem esse, esses estágios, né, essa, essa sucessão de estágios, uh, para a gente entender como está acontecendo o desenvolvimento da criança. Né? Uh, o Piaget, ao longo da... da a, a grande pergunta de vida do Piaget, né? E talvez eu vou estar sendo até reducionista aqui, é como se dá o conhecimento. Então, ele queria muito entender isso. Né? Como que a criança aprende? E, para isso, ele fez muitas testagens com as crianças. Né? Ele, ele queria entender, né? ele queria uh, olhar além do erro, não, que o erro podia nos possibilitar uh, entender como que essa criança estava pensando. O que, que acontece muito na escola? Errou? Ih, tá errado, né? Não, mas errou. O que que, por que, esse, por que, que pensou dessa forma? Né? E aí nos ajuda a entender como que essa criança foi construindo suas hipóteses de pensamento. Ao invés de fazer o quê? Descartar. Não, errou, ixi, não está sabendo mesmo. Né? Vamos tentar colocar a resposta certa. Vamos tentar colocar. Não, mas por que será? Né? O que aconteceu que essa criança uh, deu uma resposta que, que não é a que se esperava, né? não é a condizente. O né? que está que acontecendo que em determinado estágio de desenvolvimento ela não está dando conta, né? ela não está tá fazendo determinadas operações que seriam muito importantes para um determinado estágio de, de desenvolvimento cognitivo. Então é bem lembrando import... Lembrem do erro, né? não descartem o erro. Façam como o piaget. Busquem, olhem para esse erro, né? E, e tentando trazer elementos mesmo para entender como essa criança está pensando. Ele queria entender isso, assim: como que essa criança constrói o seu pensamento, né? E para isso ele observou muita criança, né? Ele fez muito experimento com essas crianças. Lembrem lá dos, dos pequenos dele, né? Das, das três crianças que ele tinha em casa também. Então, esse, esse foi, né? Uh, a pergunta de vida, assim, então ele acompanhou mesmo, né, ele fez muita observação sistemática, né, ou seja, como, como que se constrói a inteligência, né, desde que a criança nasce, desde que ela é muito pequena, né, uh, buscando compreender quem é esse sujeito epistêmico, ou seja, como, como que se dá o processo de construção do conhecimento nesse sujeito. Então, acho que ele tinha uma empreitada de vida e bem interessante. Né? e o quanto ele nos trouxe elementos para, hoje, nós conseguimos fazer uma leitura desse processo. Né? Ele desenvolveu um método clínico, né? uh, que é uma observação das crianças, muito deixando essas crianças falar, anotando né? a maneira como elas iam desenvolvendo seus pensamentos. Né? Em alguns, e principalmente quando as crianças são menores, então, né a criança é levada a agir sobre alguns objetos. Então, todo mundo já deve ter visto aí, se vocês colocarem também na internet as provas piagetianas, né? Uh, quando a gente esconde os objetos, coloca o objeto na frente da criança, tira o objeto, enfim. Quantos de vocês já não fizeram com as crianças isso de esconder o rosto, mostrar o rosto, né? Ah. A própria constância lá dos líquidos, né? De colocar líquidos, a mesma quantidade de líquido em diferentes recipientes, né? E às vezes as, as crianças vão achando que, como muda, aumenta a quantidade, depois elas vão entendendo que não, continua a mesma quantidade, né? E ele não se interessava se a criança respondia de modo certo. O que ele queria saber, como eu já falei para vocês, é como que essa criança vai construindo o seu conhecimento. Uh, em relação às, às questões de desenvolvimento, né, de desenvolvimento cognitivo, especialmente, né, uh, ele vai trazendo que o desenvolvimento ele, ele, ele se dá por uma gradação, né, ele, ele é alguém que, uh, que defende muito a questão da maturidade biológica também, então tem que, a criança tem que ter uma maturidade, né, ele, ele tem essa questão não descuidando das questões de relação, né? ele não foca só nas questões de maturidade, mas ele olha para as relações. Então, esses estágios são gradações sucessivas, né? tem uma ordem constante nessas, nessas sucessões, né? não é algo que se dá aleatório, né? eu vou construindo ao longo desse caminho, né? Tem uma hierarquia das estruturas, não adianta eu dar para uma criança muito pequena algumas questões, porque ela não vai dar conta, né? Eu não vou esperar a constância de objeto num bebê muito pequeno. Né? Uh, eu não vou esperar que as crianças pequenas já consigam fazer... Uh, soma, multiplicação, enfim, né? Mas eu preciso de todo um caminho aí percorrido para que chegue né? A, a, a construir estruturas mais e mais complexas, né? E, e tudo que eu vou aprendendo, né? Tudo que eu vou aprendendo ao longo do caminho vai integrando ao que eu já sei, né? Então, eu... eu, eu eu tenho esquemas, ou seja, eu tenho lá minhas pastinhas, sabe? Um monte de pastinha lá dentro da cabeça. E o que eu vou aprendendo vai se integrando nessas pastinhas. Sabe quando a gente vai colocando mais coisa lá nas nossas pastinhas? Nós temos várias pastinhas no computador. Eu espero que tenha uma bem bonitinha lá de Psicologia da Educação 2. E aí tem lá a Psicologia da Educação e eu vou colocando os materiais, né? Cada vez mais complexos. Né, gente, no início eu coloquei só o um resuminho do Piaget, depois eu já achei lá a pesquisa dele do Pardal Albino, depois eu já achei sobre os filhos dele, a família, enfim, o método clínico. Né? E assim é para o Piaget, é para o nosso conhecimento. Né? Eu vou assimilando né? mais e mais informações, vou acomodando o que eu já tenho, né? que vai acomodando com o que eu já tenho. Isso dá um equilíbriozinho mas aí vem novas informações desequilibra de novo, eu assimilo, acomodo, para depois equilibrar de novo. Ou seja, eu vou integrando nessa minha pastinha mais e mais conhecimentos, mais e mais complexos. Pelo menos a ideia é essa. Por isso que a escola tem que ser bem legal, bem organizada, bem pensada. Porque senão, o que, que eu vou integrar aí? Né? Que, que novas estruturas eu vou colocar? Então, para que eu tenho um melhor desenvolvimento cognitivo, o que, que é essencial? E aí está uma defesa do Piaget, a interação que eu tenho com os meus pares. A importância da interação que eu tenho com os meus pares. Voltando lá para as etapas do, do desenvolvimento, o Piaget começa com, uma, uma do desenvolvimento cognitivo, ele começa com um período que é o sensório-motor. E aí a gente vai lembrar dos nossos, dos nossos bebês, né? O período da inteligência, a inteligência da criança, nesse momento, é uma inteligência sensório-motora. Isso vai mais ou menos de quando a criança nasce até os 24 meses. Acho que é importante dizer né, que as nossas crianças, acho que hoje também a gente uh, uh, estimula muito mais, interage muito mais, né? A gente tem muita interação, elas interagem não só conosco mas interagem com as mídias, por exemplo, né? com as outras crianças, uh, com os avós, né? com, com os, os professores de educação infantil. Então, isso pode variar. Né? No momento que o PG fazia suas pesquisas, ele indica do zero aos 24 meses. Uh, o, o, o, acho que o marco que ele coloca é o aparecimento da linguagem, né? E enquanto um marco para sair mais dessas questões sensório-motoras e ir para uma, uma inteligência que aí, sim, já é mediada, né já é relacionada com as questões da linguagem. Né? Então, é uma inteligência prática, uma inteligência é, das ações, né? É... E, e, e tem um, um longo período um período bem bem importante aí que é antes desse desse desenvolvimento linguístico uh, e aí a importância né gente o quanto a, a criança ainda ela não diferencia né uh, ela do próprio corpo né e o quanto tem essa questão do do egocentrismo, né? Do egocentrismo no corpo mesmo e da importância de, de nós trabalharmos o máximo possível, né? Com esse respeito e com esse cuidado ao corpo infantil, de significando também, falando, né? Interagindo sobre esse corpo infantil. Então, ela é toda, se a gente for pensar o movimento de, de, de sucção, né? que depois vai, vai se modificando ao longo do tempo também, né? vai sendo significado de outras maneiras, né? do quanto a criança tem que pegar as coisas, colocar na boca, por exemplo. Né? Então, da educação infantil também ser pensada de modo a, a viabilizar o máximo de, de experiências sensório-motoras. Uh, e aí, eu entro numa, numa outra fase do desenvolvimento, né? Depois dessa fase muito sensório-motor ainda, muito ligada essas, a essas questões sensoriais, né? E, e que o corpo assume nessa, muito essa função, eu entro numa fase de, de pré-operatória, né? Que o Piaget chama, depois nós fomos para operatório e de aproximadamente um ano e meio, dois a seis, sete anos, né? Então, é uma fase bastante grande. Né? Uh, é um período de preparação para as operações concretas, né? Uh, então, eu, eu ainda preciso muito do... Das, das questões concretas, mas eu já estou trabalhando para que elas comecem a estar mais dentro de mim e não tão fora de mim, né? Eu não preciso tanto dos objetos em si. Eu já consigo, eles já estão mais internalizados em mim. Né? Se antes eu precisava muito mais dos objetos, agora eles já começam a fazer parte de mim. Né? Já, eles já estão representados, acho que essa é uma, uma palavra melhor, né? Uh, o, que que eu, o que que eu já consigo deslocar? As questões que estavam muito num plano sensório-motora por imagens mentais, por exemplo, por desenhos. Eu já consigo simbolizar isso de outras formas, né? Já está aqui dentro, já consigo desenhar, eu não preciso estar tá só com o objeto. Né? Imagine que a criança na pré-operatória, o que que ela está aprendendo? né Ela está aprendendo a reaprender, né, ela tá aprendendo no plano de, do pensamento o que ela aprendeu na ação nesses primeiros anos de vida, né, nesse primeiro ano, ano e pouco de vida, né, e então é essencial, né, gente, por exemplo, as histórias infantis, uh, e, e, e toda essa, essa relação muito mediada, as mídias mesmo, né, e sempre com muito cuidado para o uso dessas mídias, mas enfim, né, o, os desenhos, né, Uh, os próprios jogos, uh, para quê? Para que a gente consiga uh, construir no nível do pensamento o que antes só se encontrava no plano da ação. Né? É uma reestruturação e é bem difícil, tá? Uh, o que a traz algo que, que é bem essencial, e acho que o Vygotsky também uh, faz essa, essa, essa reinteração, que o desenvolvimento ele não é linear, né? a cada etapa do, do desenvolvimento cognitivo dessa criança tem uma reconstrução. Então, pense que essa criança ela saiu lá do, do, do sensório-motor e já está num pré-operatório, né? Ela já está conseguindo transferir o que estava muito em nível de sensação, de toque, de manipulação para algo que está interiorizado aqui. Né? para algo mais e mais mental. E aí eu entro no que? No período das operações concretas. Não é eu entro, né, gente, como eu falei assim, é uma re... como eu falei não, como eu falei reafirmando o Piaget, é uma reconstrução. Né? Eu precisei de muita gente interagindo comigo, né? eu precisei de uma escola muito organizada, eu precisei, olha, tem um caminho aí bem difícil, eu interagi muito com os objetos, muito, muito, muito, muito, eu brinquei muito, muito, muito, muito, muito, né, eu desenhei muito, eu li muita história, enfim, para chegar nas operações concretas, que é por volta dos 7 anos. Hoje eu diria, por exemplo, que no Brasil com o próprio ensino fundamental de 9 anos, enfim, que a gente poderia dizer que é aos seis anos. Né? Por volta dos sete anos, para o Piaget, no momento que ele está escrevendo, em média, a criança se torna capaz de uma certa lógica. Ela já coordena as operações no sentido de reversibilidade, então ela já consegue fazer a reversibilidade, né? já consegue fazer conjuntos, né? formar conjuntos, né? e isso coincide muito com o início da escola primária. Né? Então, o que ela já consegue fazer? Ela já consegue... É, Antes as pastinhas, o, o computador dela estava tudo ainda, sabe, não estava tão organizado. Agora não. As pastinhas dela no computador, no computador dela, já estão muito mais organizadas. né? E, e ela já consegue saber muito mais, assim, quando ela lê algo sobre o, o Piaget, ela já consegue colocar bem certinho lá na pastinha. né? E ainda pensa assim, não, espera aí, eu tenho três arquivos do Pardal Albino. Vamos unir esses arquivos todos, né? Vamos, vamos unir esses, esses arquivos? É possível? É possível unir esses arquivos e vamos fazer um arquivo melhor e aí o fator psicológico é decisivo, né? As relações que a criança vai, vai tecendo aí. Né? Uh, ela já tem então uma lógica das classes, tem relações e números, enfim, né? Uh, ela já consegue fazer as questões de adição e subtração, né? e, e num plano, gente, que ela não precise mais tanto. Às vezes, a criança menor um pouco, ela já consegue, você tira um, ah, aqui tem duas bananas, tirei uma banana, quantos bananas? Ah, ficou uma banana, né? Mas uma coisa é eu tirando, outra coisa é quando eu desenho uma conta, por exemplo, e digo, tá, dois mais dois, ah, daqui eu não sei, né? Mas a criança que está nas operações concretas, já consegue fazer esse tipo ela já está ela já tem uma prepar... ela ela já está madura né uh, para dar conta desse, desse tipo de aprendizado né e se não tiver a gente tem que entender o que que nesse processo não não ocorreu né às vezes eu vou precisar pegar as bananas de novo e fazer exemplos né? mas então a criança já pode já consegue inverter né por exemplo adição e subtração né Uh, o que é bem essencial para o novo momento que ela está vivendo na escola, por exemplo? Já tem noção de conservação de massa, de peso, de volume, então uh, dificilmente ela vai errar e quando a gente colocar, por exemplo, uma mesma quantidade de água em diferentes recipientes. Ela vai entender, não, mas é a mesma, continua a mesma quantidade de água. Né? Se antes ela ainda achava que eu trocando o. Ou, se eu colocasse no maior tinha mais água e no menor menos água, agora ela já diz, não, mas espera aí, é a mesma quantidade de água. Uh, ele já consegue a, versibilidade, a reversibilidade, né? Uh, é importante dizer que já consegue uh, um entendimento do jogo de regras, né? Já consegue entender mais a questão das regras e não regras que favoreçam só a si. Né? porque nos estágios anteriores eram regras, em geral, que favoreciam a si, né? ele já tem uma consciência moral uh, maior. Né? E, e por que tudo isso, né, gente? Porque as crianças foram interagindo ao longo do processo, né? tiveram muitas aprendizagens. Então, ela já consegue tá estar em, em outros né? e, e, e, e tecer outros tipos de relações com os seus próximos já está mais e mais socializada, né? uh, enfim, né? já é, é outra criança, né? o desenvolvimento cognitivo dessa criança já é outro, mas precisa muito, muito, muito do adulto. E a criança chega a relações morais novas, né? Ela já consegue entender mais as questões do respeito mútuo, né? Que já levam a ela a ter mais autonomia de pensamento. É né? outro pensamento, é um pensamento que tá, ainda não está totalmente autônomo, né? A gente vai ver que num próximo e nem abstrato. Mas já é um pensamento muito mais estruturado. Quando a gente pensa lá nas, nas crianças é, do... Do pré-operatório, elas ainda estão muito focadas em si, né? Uh, então, e às vezes a gente fica muito assim, poxa, mas não consegue olhar o outro, não. Não consegue olhar o outro. É muito difícil para ela olhar o outro. A gente vai ensinando ela ao longo do tempo que ela tem que olhar o outro, entender o outro, enfim. Ela realmente não quer dar o brinquedo dela para o outro. E é muito chato dar o brinquedo para o outro, né? Mas, e aí, eu vou aceitar isso? Eu vou dizer, beleza? Não, não vamos. Não. A gente vai ensinando elas, vai interagindo com elas, né? Vai mostrando para elas e aí elas vão aprendendo sobre tudo isso. Mas realmente, né? Ela é muito difícil para ela entregar o brinquedo para o outro. E às vezes ela entrega, mas entrega de muito contragosto. Não é bom, não. Não, não quero entregar lá no pré-operatório. No operatório concreto, eu já consigo uh, entregar o meu, o meu presentinho, o meu presentinho, o meu brinquedo lá para o outro. E aí eu entro nas operações formais, né, e entro, eu não entro, né, eu reconstruo, reconstruo, reconstruo, né. E nas operações formais, por volta dos 12 anos, então, né, e tem uma fase de equilíbrio por volta dos 14, 15 anos. O adolescente, ele já é capaz de raciocinar, de deduzir, né. Não só sobre objetos manipuláveis, já trabalha com hipóteses e proposições, né? Por isso, por exemplo, determinados conhecimentos matemáticos, não adianta eu ensinar para criança bem pequena, ela não vai dar conta, né? Uh, o desenvolvimento cognitivo dela não permite, né? Uh, ela precisa... Uh, olha quanto caminho ela já percorreu para chegar até aqui e conseguir fazer, né? Uh, já consegue pensar... Uh, mais combinatoriamente ainda do que no outro, no outro estágio, né, então já consegue pensar num discurso coordenado, né, já, já consegue raciocinar, representar, enfim, até com dois sistemas ao mesmo tempo, uh, já consegue raciocinar sobre os enunciados verbais, mas por que, que consegue raciocinar sobre os enunciados verbais? Porque foi construindo isso. Lembra lá no operatório concreto que ela já lia as histórias, já tentava entender as histórias, no outro as histórias foram ficando mais complexas e agora o que, que a nossa criança já, nosso adolescente já é capaz? Ele já consegue raciocinar sobre os enunciados verbais. Né? Mas teve um caminho de construção aí bem árduo. Né? Não foi ele chegou na adolescência, ah, caiu algo assim, né? Não é só isso, não é porque o Piaget é maturacionista que ele diz assim, poxa, tem a estrutura e tá tudo ok. Antes de tudo, ele é interacionista. Então, o que, que esse adolescente precisou de muita interação para conseguir dar conta dos, de uma leitura de enunciados verbais, por exemplo, né? do entendimento da realidade, de conseguir fazer uma, uma leitura da realidade, uma crítica da realidade. Ah... Uh... E ele já consegue fazer generalizações mais amplas, ele já consegue construir teorias, né? Já consegue fazer uh, um relacionamento hipotético-dedutivo. Antes, se ligava muitas questões, o hipotético-dedutivo, as questões de tentativa e erro nos estágios anteriores, né? Principalmente no operatório concreto. Agora, não. Esse adolescente já tem um pensamento hipotético, ou deveria ter, né, gente? E aí entra a questão de tudo, que é a educação. Uhum. Como que essa educação foi se dando ao longo do processo para que ele conseguisse é, é, chegar é, no, nesse, nesse nível de desenvolvimento cognitivo? Né? A gente tem vindo, visto muitos adolescentes, enfim, com, com sérias dificuldades de fazer a interpretação de texto, por exemplo. Uhum. Né? Mas como isso que foi se constituindo? Né? o quanto que a escola foi, foi um agente facilitador e desafiador para essa criança e adolescente. Né? E O quanto essa rotina foi pensada, mas não se fixar só nessa rotina. Né? Uh, o quanto o professor conseguiu se utilizar das questões do erro, por exemplo. Né? Entender esse erro e e fazer com que essa criança e adolescente pense em novas respostas, né? Uh, o professor, para o pro Piaget, e aí, para nós fecharmos a questão do, do desenvolvimento cognitivo, né? Do, dessas, já olhamos todas essas etapas, enfim, mas para pensar nesse desenvolvimento cognitivo e a importância que tem esse professor, né? para o Piaget, o professor deve trabalhar a partir do que o estudante traz, né? Realizando problematização para que ele encontre solução. E incentivar para que o aluno trabalhe de forma mais independente possível. Acho que é isso que fica, assim, para nós fecharmos essa questão do... Fecharmos longe de fechar, né, gente? Tem muita coisa, né? Eu poderia ficar aqui falando para vocês horas e horas. Acho que vocês não vão querer me ouvir horas e horas, né? Uh... Mas atentem-se ao estágio de desenvolvimento cognitivo que está o estudante de vocês. Tentem entender os movimentos, tentem entender o erro deles. Né? Problematizem em cima disso. Uh, incentivem eles a, a serem independentes na construção dos seus conhecimentos também. Mas estejam com eles. Né? Eles têm que saber que tem alguém né? uh, que, que vai interagir com eles e, e que vai levar eles para... Né, para outros estágios aí para outras possibilidades de desenvolvimento acho que as nossas crianças adolescentes jovens merecem isso tá bom obrigada olhem tudo olhem lá o texto que está no no Moodle também que vai ajudar vocês a pensarem. um abraço